Então eu acho que o brasileiro acordou, o brasileiro está cansado de mentira, o brasileiro sabe hoje com as mídias todas que tem, você sabe aqui, essa aqui é uma mídia diferente, não é isso? Não tinha, né? E todas as mídias que nós temos hoje, é, fala com o povo de uma maneira assim incrível. Eu fui visitar esses dias, nós estamos fazendo uma loja lá em João Pessoa e tem um lugar que é o lugar mais próximo, o lugar mais próximo da África. Fica, é, uma, é uma península assim, que, que, que entra para dentro do oceano Atlântico. E eu fui lá visitar esse lugar. Você acredita que tinha uma senhora lá de 85 anos? Não me esqueci o nome dela. Eu achei aquela senhora fantástica. Ela estava junto comigo? Não. Lá em João Pessoa. E ela me conhecia com 85 anos. Eu te sigo pelas redes sociais. Tiramos foto, abracei ela. Isso é no Brasil. Todo. Todo. Quer dizer, quanto mais bate. Mas, eu é, sempre eu... falo, até fiz um vídeo uma vez, né? Que nem massa de pão, sabe? Você pega a massa de pão, e eu fiz um vídeo, né? Quanto mais bate a massa de pão, mais melhor fica. Melhor né? ela <risos> é? É. é? E assim é verdade. Então, assim, ó, eu não tem medo de polêmica, não tenho medo que falem as coisas, porque se a gente está do lado da verdade, não tem problema. Pior coisa que você pode ter é sentar na frente de um juiz e ter que mentir. Você fica vermelho, né? Você fica... Né? Na hora dá pra ver, né? né? Hora na, hora, tá... na hora, na hora. Né? Né? Agora, pra falar a verdade... Né? Então, uh, eu digo um negócio pra você. Verdade muitas é pessoas, acho, seu escudo. Muita, Muitas pessoas... É, eu noto amigos meus, de outros setores... Diz, Meu Deus, saiu um negócio no jornal de mim? Tá bola. Hoje sai, amanhã já é notícia velha. Ou você vai lá e desmente. Né? As pessoas ficam muito preocupadas porque o que vão falar de mim? Eu não nem bola. Não, nem bola. Tá certo. Bate no peito, chuta pra frente. Total. E, e como, agora que, pô, Bolsonaro ganhou, você apoiou ele durante as eleições, e, mas você tá sentindo que, por exemplo, esses problemas acabaram aí? Esses negócio, as burocracias? Olha, construíram as burocracias há 30, 40 anos. É, tá, tá enraizado isso, tá? Já vi esse pé de borracha? Pé de borracha? Pé de borracha é um pé grande e as raízes elas vão comendo tudo. Se tiver até um cano de PVC, ela entra num cano de PVC. Né? Se está perto da tua casa ela entra pela, pelo tijolo, é uma coisa. É, a burocracia está encravada dentro do poder público municipal, estadual, federal, federal nas autarquias, STF. em tudo quanto é lugar, uhum. como se fosse um pé de borracha. Para liquidar isso aí... Vai demorar muito tempo. Muito, muito tempo. O que eu faço? Quando eu vejo uma sacanagem... Eu abro a minha rede social... E toco o pau. No prefeito, no governador... No promotor, no procurador... Entendeu? Uhum. Tá errado. Tá errado. Não é isso? Eu acho que se... Mais gente... Usasse... A placa do atrasômetro... Pro seu negócio... Mais gente tivesse a coragem... De usar o celular... Vai no lugar, tá mal atendido. Abre e diz, olha, eu tô aqui num tal lugar, o pessoal tá conversando, não me atende. Tô aqui, puta, o Brasil melhorava de uma hora para outra. Eu até conclamo a todos os empresários brasileiros, é, que passam esse calvário. É um calvário, é um calvário. Tem que ter estômago, é para que lute pelo país, né? Tipo assim, ó, eu quero fazer loja. A gente chegou a fazer 25 lojas por ano. Tu me, tu, tu me, para eu conseguir 25 alvará por ano, eu tenho que ter 70 terrenos. É. Pois é, pensa na logística de grana parada então, ali também. Grana parada. Então eu tenho que ter 70 terrenos e aí colocar nas prefeituras para liberar 20, 25 alvará por ano. Mas o dinheiro que está lá parado. E aí você começa a construir. Aí aparece um fiscal. Aparece outro fiscal. Aparece outro fiscal. E aparece outro fiscal. Por besteiras. Coisas loucas, loucas. Loucas, loucas, loucas, loucas. loucas. É uma coisa assim... É... E, e tu consegue lembrar de uma coisa louca que o um fiscal foi encher o saco? Olha, putz, é tanta que eu... eu... não posso te dizer tanta... É, <risos> As coisas de doido. Uns troços que realmente não tinha que se não preocupar. Não tem, não, não tem... Co... Tem coisas que não tem... Não tem cabimento. Eles entram dentro... Ah, eu vou dizer uma. É... Numa cidade, eu tava viajando. Me ligaram tá viajando, tá no exterior. E nós dou para inaugurar a loja, aliás, para começar a loja. E aí não saiu a varar não saiu o Alvará. Nossa, lojas são grandes, né? Se a loja tem dois andares, estacionamento embaixo, em cima ela tem 20 mil metros, 15 mil metros quadrados. Se ela é de um andar só, né, ela pode ter 10 mil metros quadrados. E uma cidade, viu pelo tamanho da construção, queria 70 banheiros. Ué? 70 banheiros. Era o, ca... o cagômetro da cidade. Caralho! Né? É, cagão. Aí eu liguei, prefeito de lá, prefeito é louco, não, Mas a legislação diz que precisa de tantos banheiros por metro quadrado. prefeito, a lei tá errada. Não pode deixar.